Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio falar um pouquinho sobre A Rainha Vermelha, de Victoria A.V.R. Eu, falar, eu nunca sei dizer esse nome direito, mas esse livro é um livro que não estava na minha programação. Pra quem não sabe, ele é da editora seguinte e tem tradução de Christian Clemente. Esse aqui foi um livro que eu, é, por muito tempo, muitas pessoas, eu ouvi muitas pessoas falando bem, muitas pessoas falando mal e eu tive medo de ler, teve um receio, né? Só que durante o final do livro de São Paulo, que teve há pouco tempo, ia ter lá uma, uma mesa redonda, né? Um, um, um espaço com Victoria e. Victoria Aviar. E daí eu fiz, tá, tá todo mundo falando, tá maior comoção, um milhão de, de ingressos. Vou ler esse livro pra saber o que é que vai dar. Um dos principais problemas que as pessoas comentaram sobre a Rainha Vermelha é que ele funciona como uma colcha de retalhos de vários outros livros, e eu vou logo dizer aqui no começo que isso é verdade. Se você não conhece a história ainda, de alguma maneira, né? Se você nunca ouviu falar, vamos falar um pouquinho sobre ela aqui. Nessa história, o mundo é dividido entre duas categorias de pessoas: os vermelhos e os prateados. Os vermelhos são os pobres, marginalizados. E os prateados, né, são os ricos, os que mandam em todos, os que têm o poder ali naquela, naquele, naquele mundo. E, inclusive, eles são poderosos. Isso mesmo, os prateados, eles têm poderes de acordo com clãs, de acordo com as famílias e tudo mais. De acordo com as casas, né, que os, que os prateados representam, eles podem controlar elementos da terra, Pode controlar água, fogo, metal e tudo mais, vários elementos diferentes, controlar o tempo, não sei o que, controlar até a mente, né, dependendo da pessoa. E Mare, Mare é a nossa protagonista, Mare é chamada de Mari. Então a gente vai ter Mare, nossa protagonista, ela é vermelha, mora num vilarejo, ali que fica próximo ao reino dos prateados, e ela basicamente tem como profissão ser ladra para ajudar no sustento da sua família. Ela ela faz pequenos furtos e tudo mais, meio que engabela as pessoas, dá uma enganadinha ali para poder sobreviver junto de sua família. Um dia ela vai atrás de né, fazer um, um furto, só que nesse furto, o cara de quem ela ia pegar não sei o que lá, ele percebe e esse cara era ninguém menos do que um príncipe prateado que resolve oferecer um emprego para Mari. Só que esse emprego consiste basicamente em ela ficar para sempre presa do reino dos prateados lá no Castelo. Inclusive porque ela descobre, né, com um pouco de tempo depois que ela vai para o Castelo, que ela tá lá trabalhando como criada e tal, ela descobre que tem poderes. Então ela fica confusíssima, pois os vermelhos não têm poderes. Então o que é que tá acontecendo na vida dela. Eu tô assim meio sorrindo porque eu adorei essa história. É uma história super legal, apesar de ser repleta de clichês, clichês funcionam, minha gente. E quando eles são bem trabalhados, aí é que funcionam mesmo. Esse fui eu, querendo tirar minhas próprias conclusões sobre a leitura da Rainha Vermelha e acabei que eu terminei esse livro em dois dias. Apesar dele de ter várias páginas, né, a degravação dele é legal, naturalmente. Mas como eu não o também não fez diferença. Só que nem tudo são maravilhas, né, como eu falei, existem pontos negativos. Quase todo livro tem um ponto, é de... quase todo livro tem ponto negativo. E alguns pontos negativos desse livro são. Ele de fato, como as pessoas dizem, ele parece uma coxa de, de, de clichês, uma coxa de, tipo, retal uma coxa de retalhos de clichês, de coisas que a gente já viu em outras histórias, em outras histórias como Jogos Vorazes, como Harry Potter, como, sei lá, Percy Jackson, todas as histórias. A gente já viu elementos dessas histórias e estão aqui. Um problema que eu achei recorrente durante a leitura foi que a personagem tem vários problemas com seus próprios pensamentos. Ela não consegue segurar os pensamentos. Então, enquanto ela está escrevendo trazendo na história, de repente ela joga um pensamento sobre... Alguma coisa, sei lá, no meio da frase Tipo, ah, um, algum tipo de comentário que meio que quebrava o ritmo pra mim Mas a gente respirava e seguia Mas, obviamente, também tem pontos positivos Como eu já disse, eu amo clichês Clichês quando são bem trabalhados, quando funcionam, obviamente Uma coisa muito possível nesse livro aqui É de se apegar aos personagens Ela tem uma batalha interna e motivações que soam verdadeiras ao leitor Ao leitor eu, no caso, me soaram verdadeiras Não é algo que você pensa, nossa, ela tá, ela tá tipo numa... numa... Batalha interna sem sentido, uma coisa que não tem saída. Mas não, porque na verdade tudo que ela faz é para proteger a família, para dar um sustento melhor à família. Já que ela tá presa ali a família tá o tempo todo submetida à situação de, de ser vermelha, contra os prateados, estão sofrendo, estão em risco de, de morrer muitas vezes. Uma coisa que eu gosto muito é quando tem, tipo, jovens e pessoas que descobrem que tem poderes e tal, e podem controlar os elementos e sei o que lá, então é uma coisa que eu gostei muito também nesse livro, a questão dos poderes das pessoas, embora eu já tenha visto em outras histórias. Existe toda uma questão política que não é 100% desenvolvida nesse livro, mas é inserida, né, obviamente, ela é apresentada e ela vai se desenvolvendo conforme vai chegando o final. Mostra que o segundo livro vai ser mais político do que esse primeiro Então é uma coisa que vai se desenvolver No fim das contas, dá pra gente perceber que a autora foi pegando referências de outras histórias ao longo do livro E no final, ela consegue pegar todas essas coisas que ela usou Deixar um pouquinho de lado e dar uma cara única pra Rainha Vermelha tem um triângulo amoroso aqui também nesse livro, um triângulo amoroso que eu esperava que fosse acontecer, mas eu não esperava que se desenvolvesse da forma como se desenvolveu, é, tipo da metade pro final do livro, vamos dizer assim. É um livro que tem muita ação e tem romance, obviamente, como eu acabei de dizer, que é um triângulo amoroso, tem romance, mas o romance não é muito grande, não é exagerado, não é chato, e a ação predomina durante a maior parte do livro. Até porque os príncipes eles batalham entre si, tem uma treta muito grande rolando ali dentro da família real, Dentro da, da família principal dos prateados. E dá pra odiar muitos personagens. Que ódio que eu tô aqui só de lembrar. E dá pra amar muitos personagens também. Eu não esperava, de fato, que eu achasse um livro... Tão divertido quanto foi Acabou que eu dei 4 estrelas pra Rainha Vermelha Foi um livro que me divertiu muito, que eu gostei bastante Como eu acabei dizendo, eu não esperava que eu fosse gostar tanto E um dia, quem sabe, eu leio o segundo Porque eu começo as séries e não termino Mas se tudo der certo, eu lerei um dia Até porque as pessoas falam melhor do segundo livro do que do primeiro Se você conhece a Rainha Vermelha e ainda não leu Ou se você não conhece a Rainha Vermelha e quer conhecer essa história mais de pertinho O link pra comprar esse livro vai estar aqui no box de descrição Então acessa lá porque você vai ajudar o canal Não vai pagar nada mais por isso e vai conhecer essa história super legal também. Deixa aqui embaixo nos comentários se você conhece essa história, se você conhece e não gostou ou é que você... por que você não gostou? Diga aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque eu gostei, obviamente. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, fica ligado nas nossas redes sociais em tudo que tá rolando por aqui na Fonte Literário. Valeu! Bora! Tá voltando o tempo das séries, das distopias, aqueles, <risos> Como disse, ó, eu disse, eu as poucas pra ler. Já arranja mais coisas, né?